Olá meu nome é Luiz Cândido Eutizzi bem vindo ao canal a verdade sobre disfunção erétil fique até o final do vídeo e veja os benefícios do vinagre de maçã para combater a impotência como usar onde ele atua e mais quatro receitas para usar diariamente mas antes eu quero te pedir para curtir comentar compartilhar além de ativar o sininho das notificações Assim quando sair um novo vídeo com dicas e sacadas, para melhorar suas ereções e turbinar seus relacionamentos. Você será o primeiro a saber. Eu espero que entenda os benefícios do vinagre de maçã, para sua saúde física e sexual. Porém eu tenho que te dizer que o combate à disfunção erétil, envolve outros pilares, pois além da condição alimentar, tem a física, psicológica, mudanças de hábitos, entre outros, então caso deseje conhecer um método completo, natural, comprovado, que melhora suas ereções, e devolve um relacionamento feliz e prazeroso. Eu vou deixar um link aqui abaixo, na descrição do vídeo, clica lá e confere, ok? O vinagre de maçã pode tratar a impotência indiretamente sim por tratar algumas das condições médicas que podem levar à disfunção erétil a maioria dos homens que experimenta tem poucos ou nenhum efeito colateral associado ao vinagre de maçã tornando-se uma possível alternativa para os homens preocupados com os efeitos na saúde dos medicamentos para a impotência o vinagre de maçã tem sido muito popular, como um tratamento natural para uma série de condições. Podem curar soluços, dor de garganta, congestão e dor de estômago. Pode também diminuir colesterol, tratar problemas menores da pele, como caspa e acne, ajudar com caimbras nas pernas e eliminar o mau hálito, protege a saúde do coração. Melhorar a saúde do coração pode ajudar a tratar a disfunção erétil tem vários benefícios para a saúde do coração o vinagre de maçã pode ajudar a diminuir os lipídios no sangue e o colesterol isso pode melhorar a saúde do coração teoricamente reduzindo a gravidade da disfunção erétil o vinagre de maçã ajuda na perda de peso porque reduz os picos de insulina e os níveis de glicose no sangue devido ao ácido acético que é um bloqueador da absorção de amido e açúcar o vinagre de maçã também pode aumentar os níveis de antioxidantes, que podem melhorar a saúde dos órgãos. em polifenóis, que são poderosos antioxidantes para proteger as células contra alterações, que desencadeiam doenças e também ajuda a reduzir a inflamação nas articulações, aliviando dores e melhorando a movimentação articular. Há preocupações de segurança quando se usa vinagre de maçã, suas contraindicações são, pessoas com histórico de problemas, como o refluxo ácido ou outros problemas estomacais, relacionados ao ácido podem evitar o vinagre de maçã. Por causa dos relatos sobre o vinagre que queima a garganta das pessoas, é melhor que as pessoas com dor de garganta, feridas na boca ou úlceras evitem o vinagre de maçã, a menos que um médico aconselhe o contrário. O vinagre de maçã é um suplemento nutricional, portanto, não há dose única recomendada. Tem um sabor muito forte, o que o torna útil como tempero picante em alguns pratos veja aqui quatro maneiras de usar o vinagre de maçã adicionando uma pequena quantidade como uma colher de chá a um smoothie substituir o um molho de salada ou outros vinagres com vinagre de maçã engolir uma colher de chá de vinagre de maçã como suplemento diário misture uma colher de chá de vinagre de maçã com água com gás para uma bebida saborosa o vinagre de maçã pode ser um complemento eficaz para os tratamentos padrão para condições médicas relacionadas à disfunção erétil. Eu espero que tenha entendido os benefícios do vinagre de maçã, para sua saúde física e sexual. Mas caso deseje conhecer um método natural e comprovado, que melhora suas ereções e devolve um relacionamento, feliz e prazeroso.